Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E hoje estamos de volta depois de dois meses com a nossa série de Minecraft Fazendia 2.0 E bom né, galera, hoje a gente vem, tá, vai estar tá fazendo uma Mob Trap Na verdade, é praticamente eu já fiz ela toda, porém a gente vai estar tá mostrando algumas coisas aqui que eu fiz Durante esses dois meses sem episódio. Bom, porque eu voltei com a série? Porque eu ganhei a aba comunidade. Aí eu fiz uma enquete na aba, e, perguntando se eu se, se eu tirei, que eu votasse com a série. E deu 86% versus 14%. Ah, então eu vou estar tá voltando aqui com a série, beleza? Então se você já, já gostaram dessa série, agora vai ficar melhor ainda, meu amigo. Então galera, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então beleza né galera, primeiramente eu tenho que mostrar aqui pra vocês mano, que eu reformei minha casa todinha mano Velho, puta que pariu, eu reformei toda ela aqui porque eu achava que aquele negócio tava muito feio Então eu peguei bastante madeira e reformei tudo isso Aqui eu fiz meio que uma sala de baú aqui embaixo, que eu ainda não coloquei nada, porém algo eu colocar alguma coisa aí, beleza Mas enfim galera, que... Aqui... Aqui dentro tá tudo normal ainda, eu acho que no último episódio já tava assim aqui dentro Eu só cavei um buraco aqui. queria colocar os baús aqui, só que é, não deu muito certo Mas bom né galera, não é isso que eu quero mostrar no episódio de hoje Enfim, que nesse episódio mano, a gente vai estar tá fazendo simplesmente a melhor mob trap É, melhor mob trap não, porque eu não fiz... eu falo melhor porque eu não fiz outro E mano, deixa eu fazer aqui uma cama aqui pra eu dormir aqui, porque... A minha tá lá na Mob Trap, mano. E bora dormir. Ué? Não tá de noite não, cara. É certo que não tá de noite? Pô. É, galera. Pelo visto a gente não vai poder dormir hoje agora não. Mas bom. Aproveitar aqui então. Véi. Olha, olha a qualidade do céu. Como é que não tá de noite? Acho que vai ter tempestade. Mas beleza, né, galera? Bom, primeiramente, mano, a gente vai estar tá cavando muita pedra. Porque eu praticamente já fiz a altura toda. Só que dá falta tampar alguns buracos lá, beleza? Então a gente vai precisar de muita pedra. Mas, galera, eu peguei aqui 36 pedras, eu sei que isso não vai dar. Porém, mano. <risos> Pra você ver que eu sou tão preguiçoso, velho, eu peguei diorito, que é um bloco parecido com pedra, e coloquei na farm, sempre que eu não tinha pedra, então se isso aqui não der, eu pego um diorito lá, que acho que é mais fácil de quebrar. velho como assim não tá de noite, velho? Esse baú tem aqui, eu... mano, eu não tô nem aí, eu vou pegar todas as pedras que eu tiver, eu, eu não ligo pra decoração, eu não vou ficar lá em cima da farm mesmo que ó, andezito aqui um monte rapaz, só é isso E bom, agora eu vou mostrar, agora sim tá de noite, não é possível Tá de noite não tá? Ah, pensei que não ia deixar eu dormir agora, porra Tá, o cara querendo me pedir de dormir, rapaz, eu, eu logo eu que sou baiano Galera, eu cheguei na mob trap e agora para mim subir eu tô lascado Porque eu vou ter que subir com água, porque... Eu, antes de gravar, eu deixava a água lá em cima já, só que eu esquecia. Realmente eu consegui subir pra porra. Enfim, galera. Mano, como é que ainda tá chovendo? Como? Como? O mundo só pode tá bugado. Vé, agora eu vou deixar essa água aí porque esse é louco. Eu fiquei aqui mais de 5 minutos tentando subir nessa porra. Então, mano, eu preciso primeiro. Ah, lembrando, tá no Pacífico. Véi, ah não, quase caindo de novo. Ah, agora, como é que eu vou subir sem água? Ah, mano, mas que bagulho! Que bagulho. Beleza, dormir aqui. Agora bora ver se essa porra vai parar de chover. É... Ah, agora essa desgraça para de chover, mas como assim, velho? Não tô entendendo mais nada, tá ligado? Beleza, subi. E mano, olha o tanto que falta pra tapar, velho. É... Eu não sei nem se meus blocos vai dar, velho. Porra. Vamos botar mil Véi, só faltou 2, 4, 8. Não, pera aí, 6, 8, 10, 12 blocos. velho deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não o ah, tenho, de oito, de oito também serve, eu acho. Véi, ufa, véi. minha mova vai ser uma da mais feia que você vai ver na internet toda. Porém, pelo menos vai servir, né? Mano, esse, esses botões tá muito ruim de mexer, velho. Beleza. Mano, agora a farm tá praticamente feita, velho. Eu só preciso agora de muita madeira para me colocar aqui nas beiradas. Então isso aí é fácil até de... É... Na verdade não é porra nenhuma de fácil. Então bora voltar lá. Eu dei tanto sacrifício para fazer uma farm, velho. Beleza, eu voltei aqui, velho, eu tô puto. É, isso não é novidade. Mas a gente vai ter que fazer isso aqui tudo. Ah, de placa. De placa não, de alçapão. Ah, que ódio. Meu Deus. Não, eu tô, eu tô falando se essas, se, essas, se essas porra desses negócios não der e eu tenho que buscar, mas eu vou ficar puto Mas aqui eu acho que eu tenho, é porque eu deixei sem querer cair na porra da T ali, velho. Mano, tá muito bugado o jogo, eu tô clicando pra me movendo, não tô indo. Vamos quebrar aqui. Meu Deus. Meu Deus. Me isso aqui, velho. Cadê a... ah, Aqui, aqui, aqui, aqui. Tá de boa agora, só colocar aqui, mano, agora é só nós ir abrindo assim, velho Pronto, rapaziada, agora, nossa móvel trap tá feita. Ah, mano, eu tô com dor de cabeça, então não vou nem se despedir, vocês já vou acabando vejo logo. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Ah, meu Deus. bagulho difícil de fazer.